Dá só uma olhada nesse relógio aqui, ó. What time is it? Que horas são? It's 28 past 5. como assim? 28 que passou das 5? Que horas que é isso? What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online e o um Mensageiro da Brilhagem. Vamos falar sobre horas aqui hoje. Esse é um assunto que parece que é muito fácil, mas pode dar uma confundida aí na cabeça de muitos de vocês. Porque o sistema de horas deles... É um pouquinho diferente, um pouquinho só diferente do que a gente usa aqui no Brasil. Vocês vão saber disso agora. Então, eu comecei o vídeo falando assim, ó. It's uh, 28 past 5. Ou seja, 28 que passou da 5. Se você faz os cálculos aí, ó, você quer dizer que é 5 e 28. <risos> que passou 28 minutos, dá 5. Mas se você falar 28 que passou da 5 aqui no Brasil, a pessoa vai ficar bugada, né? Vai, Pô, que... Que horas que, que essa pessoa falou? Como é que é? Até ela entender já deu seis da tarde e, e a vida continua, né? Então eles usam muito o past, tem uma outra preposição que eles usam, né? Que é o to, e também algumas outras uh, expressões, né? Que eu vou ensinar para vocês no vídeo de hoje. Então já deixa o like nesse vídeo para ficar feliz, inscreva-se no canal, dá um tapa no belzinho para você ser avisado das próximas aulas. Confere meu curso aqui na, na descrição, primeiro link. A arte da conversação tá com uma promoção muito legal para os nossos learners aqui do canal. Bom, lá nos Estados Unidos, eles usam muito o AM e o PM para diferenciar as horas do dia e as horas de tarde ou noite. No seu relógio aí, provavelmente você tem esse AM PM, né? AM é o Antimeridium e o PM é o post-meridian. Antes do meridiano, pós-meridiano. Algo nesse sentido. Então, para perguntar as horas, a pergunta é simples. What time is it? What time is it? Simples assim. What time is it? E para você responder, coloque o it's na frente. It's two o'clock. São duas horas em ponto. Uh, it's five o'clock. Cinco horas. É importante dizer que esse it's, mesmo que a tradução no português não exista, é legal você colocar. Tem muitas pessoas que falam sem o it's, né? Tá tudo bem, tá tudo certo, mas é bem informal. Então, para você falar bonitinho, coloque o it's. Né? Tipo, são três horas. É meio-dia. Algum nesse sentido. Vocês viram que eu usei o o'clock. O'clock a gente usa quando a hora é exata, cravada. O'clock. One o'clock, two o'clock, three o'clock. Outro detalhe importante é o a.m. e o p.m. Que eles usam para diferenciar as horas do dia e as horas da tarde ou da noite. Então, sete horas da manhã, it's seven a.m. Sete da manhã. Sete da noite, it's 7 p.m. Seven p.m. Sete da noite. Então, tem essa diferença aí, tá vendo? Já no Brasil seria 7 horas da manhã e 7 horas da noite 19, né? Nos Estados Unidos eles não usam isso não. Tem as expressões, né? It's noon, é meio-dia, it's noon. It's midnight, it's midnight, é meia-noite. Eu até falei isso num vídeo anterior, né? Quando a gente falou de dias, né? E tempo e tudo mais. Os horários quebrados em inglês, você vai falar normalmente como se estivesse lendo os números. Então, ó, 4 e 37, você vai ler. It's 4 e It's 4.37. 37. E aí se for 4 e 37 da manhã, it's 4 37 a.m. Se for da tarde, it's 4 37 p.m. It's 5:13, it's 5:13. Or it's 5:13 a.m., it's 5:13 p.m. Vou passar algumas horas aqui para vocês. Olha só. It's 8 o'clock. Esse é o clock é a expressão de em ponto. Beleza, pegou, muito bem. Agora, pay attention, meus queridos. A learners, atenção, porque agora vocês vão ver aí o past. It's five past eight. It's five past eight. Olha só, é cinco que passou das oito. Cinco que passou das oito. Ou seja, oito e cinco. Primeiro você coloca os minutos que foram passados, e depois o passado, né, o past, e a hora que aqueles minutos passaram. Tá entendendo? It's five past eight. It's five past eight. Agora, olha isso aqui, ó. It's ten past eight. It's ten past eight. Ten, dez, que passou das oito. Então, oito e dez. Claro que você poderia falar, it's eight, ten. Assim como anteriormente, você poderia falar, it's eight, oh, five. Mas você também tem outra maneira de usar quando usa o past. E também quando você usa o to, que a gente já vai ver já. Olha a próxima hora aqui, ó. It's a quarter past eight. It's a quarter past eight. Quarter aqui é 15, 15 minutos. Porque se você pega o relógio, ó, divide ele em quatro, você tem quatro partes de 15 minutos, né? Uma opelada de pizza aí, com 15 minutos cada. Então, cada 15 minutos de um relógio é um quarto. A quarter, a quarter. Por isso que a gente fala um quarto que passou das, no caso aqui, passou das oito. A quarter past eight. It's a quarter past eight. É um quarto que passou das oito. Or, it's eight fifteen. Ou oito e quinze. Tanto faz. Tem aqui mais uma, ó. Twenty past eight. It's 20 past 8. Passou 20 das 8. 8 20. 8 e 20. 25 past 8. 25 past 8. It's 25 past 8. 25 que passou das 8. It's 8:25. Half past 8. Half past 8. Half é 30. Lembra que quarter é 15 minutos? Half, não é half. Half Half significa literalmente metade, então é a metade do relógio, que representa aí 30 minutes, 30 minutos. It's half past eight, 30 que passou das oito. Agora atenção, vocês viram aqui somente exemplos com past. Agora tem a outra preposição que é o to, que é o para. O past é o que passou, o to é o que vai chegar. Então olha só, it's 25 to nine, 25 to nine, it's 25 to nine. Ou seja, 25 para as 9. 25 para as 9. Quando falta 25 para as 9, que horas são? É 9h35. Né? É isso mesmo, Flash. 8h35. É isso aí, é 8h35. It's 8:35. It's 8h35 or 25 to 9. Difícil isso, hein? É difícil pensar no cálculo dos números. It's 25 to 9. 25 para as 9? Então é 8 sobe 2, diminui aqui raiz quadrada, e aí você chega na hora. <risos> Jesus. 20 to 9. It's 20 to 9. 20 para as 9. Aí é bem fácil, né? 8:40, 8:40. Uh, more, what time is it? It's a quarter to 9. It's a quarter to 9. É um quarto para as 9. É um 15 para as 9, né? Or 8:45. 10 to 9. 10 to 9, it's 10 to 9, 10 para 9. So it's 8, 15. And então, 2 é, você usa para as horas que vão vir o past para as que já passaram. Tem mais dois aqui. It's 5 to 9. It's 5 to 9, 5 para as 9. And uh, finally, it's 9 o'clock. It's 9 o'clock, 9 in ponto. E para treinar aí, vamos fazer a homework, né? It's homework time! Coloca aqui nos comentários, What time is it right now? What time is it right now? Que horas são agora que você está assistindo esse vídeo? E coloca aí do jeito que eu ensinei, né? It's aí você coloca as horas, né? Por extenso, normal. Ou você coloca o past, o to, treina aí. Se for midday, midnight, treina o half, treina uma quarter, treina tudo aí. <risos> Let's practice. Não vá embora ainda que eu separei mais dois vídeos para você clicar e assistir.